Tem que cuidar bem do cigatinho, né gente? A rostinho dele tá toda, tem que limpar. Aqui, ó, esse aqui é anti Shampoozinho anti Segura o cigarro, senão ele está. Né? Não pode sair, meu filho. Vou tomar banho em cima, meu filho. Olha meio que sabor, gente. É, olha gente, olha, meu, que... olha gente, a patinha dele meio que é bonita. O rex é é lindo. Quem acha o Rex bonito? Olha, olha as patas dele, que bonito! olha o rostinho dele, olha que ele é fofo, gente. E o seu é também é fofo. Esse mas... daí é o cachorrinho que eu mais gosto. É, mas eu gosto da Lara, A gente, eu não faz sexo de filho não. É, a tá? gente gosta de todos. Todos, gente, nós amamos a Lara, amo o Rex. Só o Rex é muito carinhoso, gente, porque ele, cresce... ele nasceu um filhotinho... Muito assim, quietinho. Igual a mamãe. Assim, né? É, eu assim, nossa. Esse filhote será que ele vai sobreviver? Só que ele me surpreendeu, ele ficou o maior dos filhotes, olha, gente. E ele é o mais calmo, as outras já é briguinha. É, as outras é. Tem, tem vídeo do nascimento deles aí, tá? Se você quiser assistir, pode assistir. Vai estar aqui em cima nos cards. Isso. Agora não deixe, tá, gente? Isso aqui é shampoo anti-pulga, não deixei de lamber, não Vamos lá, meu filho Pode lamber Faça a mão assim, gente, ó É anti-pulga Anti-parasita Anti-carrapato Né, meu bebê? Muito lindo, muito fofo, né? Eu tomo um banhinho Pra tirar os pulgas, né, meu filho? Pulga... Esse malvada Tem que chupar o sangue da gente Gente, eu tenho que fazer o piso lá Só tem que tirar a terra Aí eu fico muita dó deles E eu tenho que fazer isso Gente, eu vou filmar uma, mostrar, deixar no card aí eu vou, eu vou filmar a casinha nova deles, tá? Vou, faz, vou filmar pra vocês Verem a casinha que comprei pra eles né? Tem que comprar mais uma casa Mas eu tenho que comprar uma Uma casinha pra eles depois tem que comprar mais Porque isso tá crescendo Aí é, não, vai caber, é, não vai caber todo mundo é, São cinco pinches São cinco pinches é, é, vai ter no... que ter duas casinhas Uma pro filhotinho São Rex, é Rex, Lara, Magali Todd e Riqueza São cinco <risos> Agora eu vou passar o shampoozinho cheiroso Gente, olha esse aqui não sai não é, esse aqui é meu filho. olha gente, isso aqui é muito bom pra você passar é. Hum, cheirinho delicioso, ó, cheirinho gostoso é, esse neném vai ficar cheiroso, oh, esse, é esse meu nenê esse aqui é 3 em 1, shampoo, condicionador hidratante pode comprar aí, que é muito bom gente é esse aqui, ó não tô falando, mas não tô mostrando, né? então aqui, ele é 3 em 1 shampoo, condicionador hidratante Hum, tem um cheirinho tão gostoso. Olha a patinha, a patinha. Agora vamos enxaguar. já tá prontinho. Esse aqui tem problema, os cachorros vocês lamberem, não tem problema não. Já o outro não é bom deixar não. Porque esses cachorrinhos passam mal assim. Olha outra coisa gente, não deixa eles comer comida Porque aumenta o é, carrapato Dá tá? carrapato e dá pulga Se deixar eles comer comida Os filhotinhos tem que comer só ração Viu gente Não dá comida pro seu filhotinho Se ele passa mal Ele passa mal e também aumenta carrapato e pulga Você pode pensar ah, Por que tá dando pulga no filhotinho É porque tá comendo comida Ele também passa mal, dor de barriga e a água, tem que ser colocar água naqueles vaselinhas de barco. Para ficar água... sempre geladinha. É, para ficar frescas. Não é passar mal também uh. água quente. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Ele come muita ração, ele gosta da alcance. E, gente, pode fazer propaganda para a não. É uma ração que ele gostou. Ponto, uh. uh. uh. ponte. ponte.